Olá a todos, hoje eu vou ensinar como melhorar a autoestima através de três dicas fáceis. Vou apresentar informações que as pessoas não sabem ou não têm interesse que você saiba a respeito desse tema, porque somente vou compartilhar esse segredo com aquele que vira o vídeo até o fim. Aproveita se inscreva no canal agora. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Leonardo Rocha e bem-vindo ao, ao canal Vidas Incríveis. Então, vamos descobrir a resposta agora. Dica de número 1. Um, elimine hábitos negativos. Para elevar a nossa autoestima, é necessário eliminar hábitos negativos. Para eliminar hábitos negativos, você deve descobrir qual é a origem deles. Normalmente eles vêm de algum comportamento que você possui ou adquiriu durante sua vida. O que são hábitos negativos? São hábitos que nós temos de maneira consciente ou inconsciente, que nos fazem ter algumas crenças que impossibilitem que nós possamos crescer, que possamos elevar a nossa autoestima, possamos melhorar em alguma coisa. Eles podem aparecer é, sobre diversas formas, como vários impossibilitadores, através dos nossos relacionamentos, trabalhos, objetivos, metas, entre outros, impossibilitando que nós possamos ir adiante. Mas eu não vou aprofundar muito nesse tema porque eu fiz um vídeo um, que se encontra aqui no card acima com 5 dicas fáceis de como eliminar hábitos negativos. E essas dicas são comprovadas por mim porque eu já realizei elas. E são dicas fáceis que qualquer pessoa pode realizar, você ou qualquer outra pessoa. Mas voltando ao nosso vídeo de agora, eu vou passar para a dica de número 2. Para ajudar a elevar a sua autoestima. Então vamos à nossa próxima dica agora. Dica de número 2: Foque em coisas positivas. Tenha coisas positivas em sua mente. Quanto mais pensamentos positivos você tiver, melhor serão para você. Além disso, maiores serão suas chances de obter sucesso e de elevar sua autoestima. Como focar em coisas positivas? Você deve estar se perguntando nesse momento. Simples. Ao começar o seu dia, Pense em tudo de bom que você vai ter ao decorrer desse dia. Pense nas coisas boas que vão acontecer, pense nas oportunidades que você pode ter. Pense em tudo que for positivo. Mas, se acontecer alguma coisa durante o dia que não foi tão positiva, foque em como isso pode te ajudar a elevar sua autoestima. O que isso pode te ajudar? Qual aprendizado você pode tirar disso daí? E com isso você pode arrumar uma outra ferramenta, uma outra forma de elevar a sua autoestima, de, manter, de ter um hábito positivo. Mas o que nós fazemos aí não é só durante o dia, também à noite tem algumas coisas para serem feitas. À noite você pode agradecer o, as coisas positivas que você passou durante o dia, tudo que aconteceu de positivo. Além disso, você pode preparar sua mente e focar em coisas positivas para o dia seguinte. Porque cada vez que você foca mais em coisas positivas, maiores são suas chances de que elas aconteçam. Então, foque isso daí tanto no, na hora que você acorda, como na hora que você vai dormir. Isso daí vai ajudar o seu, o, o seu cérebro a ser mais positivo e a elevar muito mais a sua autoestima. Dica de número 3 cerque de pessoas boas e de conteúdos positivos. Esteja rodeado de pessoas que façam bem para você, de pessoas que te ajudem e te incentivem quando você se encontra num um momento ruim ou de baixa astral. Pois, as pessoas que estão ao nosso redor serão as pessoas que nos ajudarão a elevar a nossa autoestima. Porém, se você estiver cercado de pessoas que não te ajudem a elevar a autoestima, Procure quem vai te ajudar Seja pessoas, seja um vídeo Seja alguma palavra, alguma frase, alguma inspiração Procure aquilo que te ajude Eu já estive cercado de pessoas ruins E com baixa autoestima Elas me levaram a ter pensamentos negativos E eu pude aprender com isso daí Que eu precisava me cercar mais de pessoas boas De pessoas que me ajudassem a me levantar e me ajudassem a melhorar a minha autoestima. Através disso daí, eu descobri alguns conteúdos bons que me ajudaram a elevar a autoestima, pessoas boas que me ajudaram a perceber o quão bom eu era e me ajudaram a ser mais positivo. E eu espero que isso daqui possa te ajudar a ser mais positivo, a elevar a sua autoestima e que você consiga ir adiante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais dicas exclusivas e informações sobre os, os próximos vídeos. Tudo que você viu nesse vídeo é um pedaço do meu aprendizado ao longo da minha vida. E quanto mais esse vídeo for compartilhado, mais pessoas terão suas vidas mudadas. Além disso, para que o canal possa crescer mais rápido no YouTube, peço que você dê um like no vídeo. Acessem as redes sociais do canal Vidas Incríveis. Elas se encontram aqui abaixo. Em cada rede social temos um conteúdo novo e desenvolvido unicamente para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo e aguardo você até a próxima.